Pessoal, eu sou o Otávio e o que vocês estão vendo aí é o primeiro vídeo da primeira tentativa de voo do Tricarneiro, né? meu tricóptero. Então, o que eu já fiz aqui? Eu conectei os motores, cada motor está conectado a um ESC, um Electronic Speed Controller. Daqui ele se conecta a uma bateria e a placa controladora do tricóptero, que é essa aqui, a KK 2.1. É, uma peculiaridade aqui é que a, a, o segundo ESC, o segundo motorzinho, você não deve conectar o pino do meio, o pino do power, né? o pino de força, para evitar que os, controladores, os reguladores de tensão fiquem loucos, né? assim, na verdade cada ESC é um, tem um, um regulador de voltagem, então na verdade Cada um desses caras tenta transformar a energia que vem da bateria para 5 volts. Da bateria vai vir uns 12 volts. 13, 12, 11 e aí vai baixando até uma hora que é, ele não dá mais conta de sustentar o tricóptero. E esses 10 a 13 volts aí precisam ser convertidos para 5 volts. Então, se você deixar todos os motores com o, os 5 volts dele conectados aqui o que, que vai acontecer? um vai tentar regular a voltagem do outro e aí isso pode dar interferência no controle então como é que eu fiz para evitar isso? eu fiz uma espécie de um adaptador eu catei na verdade um é um, uma barra de pinos que a gente usa com arduino e essas coisas todas aí quando a gente faz circuitinhos Então ó, eu preguei, ele tem três entradas mas eu só deixei dois pinos do outro lado né? Esse aqui. Lá. então ele tem duas perninhas aqui mas ele tem três buraquinhos aqui na verdade eu poderia ter arrancado um fiozinho do meio desse cabinho, mas eu tentei ao máximo assim evitar fazer é, é, intervenções destrutivas vamos dizer assim tentei evitar de fazer alguma coisa que depois fosse difícil de fazer e esse fiozinho ele vem direto do ESC como não tenho bem certeza do que, que eu estou fazendo cada vez que eu mexo nisso aqui eu prefiro não destruir nada né então eu fiz assim então, eu fiz esse meu conectorzinho aqui e é ele que eu conecto aqui todos esses conectores você põe com o negativo para fora né então assim ó. e aqui está no meio então você negativo tanto os negativos, o negativo do receptor quanto o negativo de todos os motores fica do lado de fora do lado de dentro fica o sinal né? essa plaquinha é muito fácil, assim, achei muito fácil de montar porque é, ela já te mostra nessa imagem aqui vocês estão vendo qual é o layout dos motores então assim ela diz que o motor 1 o motor 2, motor 3, quem são qual que deve girar em cada direção né? Já disse que o motor 4 é o servo Então eu falei que o segundo motor aqui eu tirei o, o power dele O positivo dele eu, eu tirei Mas você vê que o, o pino 3, o motor 3 eu deixei com a energia toda dele O pino todo conectado, porque quê? Porque a energia desse segundo ESC é que vai é, energizar o servo que fica aqui no ramo. Vocês vão ver no meu vídeo aí que o, o, o drone, eu tive um problema, que o, o drone toda vez que ele levantava voo, ele tinha tendência a girar, né? Eu pesquisei um bocado disso aí, eu fiquei achando que era o, esse servo de trás que estava com um jogo aqui, né? Ele estava ele com uma folga, acabei quebrando a perninha de trás dele tentando consertar essa folga e o problema não era esse. Na verdade... Eu tinha aqui no canal 4, que é o canal do Yawker, que é justamente o canal que faz isso aqui Ele estava ele numa configuração em que Eu acho que o rudder estava como 100 E ele tinha que estar tá menos 100 Não me lembro bem porque e tal, mas ó, Eu vou colocar todas as configurações dele De como é que ele ficou no blog Pra vocês evitarem esse problema Porque quando eu corrigi isso Ele começou a voar bem Então no nosso próximo vídeo vocês vão ver, ele vai voar direitinho. E aí a partir do próximo a gente já pode começar a falar em melhoria, ou, ou como aprender a voar, ou balancear as hélices, ou como carregar a bateria. Se vocês é que tiverem algum assunto que interesse mais, coloquem aí nos comentários, que a gente tenta agradar vocês. Beleza? Obrigado então, gente. Falou!